Lá malta, estamos aqui para eu jogar fucking Sonic Heroes, mano. Este jogo fez parte da minha infância, mano. E eu lembro-me de jogar tipo no PS2, jogava a casa, eu jogava logo. Se vocês gostassem que eu começasse tipo uma série de jogos sobre a minha infância ou assim mano. Deixem like, inscrevam-se e digam-nos comentários. E eu estou a jogar por cima do PC e uh, a, yeah, bora jogar. Meu Deus, mano, nostalgia, my god. E a yeah, mano, eu lembro-me de esta cutscene, bro. A cutscene é incrível, mano. Esta música também é Wenger E o facto, mano, que isto aqui faz 20 anos este ano. Em dezembro, acho que. E aí o Nick é tão inteligente que manda tipo uma mensagem em 3D. Já havia FaceTime na altura, mano, em 2003 Pinhas. E o gajo fazer isto tipo assim, os abisatas, velho. Né? Tails, Tails, o teu avião, Tails. <risos> oh my god, que nostalgia, bro. Vocês não estão a ver, mano. que nostalgia que eu estou a ter. Incrível. Ai ai, nós trocamos entre os personagens. Isso também é fixe, mano. não sei porque é que a câmara está tão. fuck O que é que se passa com a câmera, mano? Ok, não Sim. sei. Yeah aqui estes gajos, mano, se de matar well, no shit. Ai ai, eu lembro-me que neste jogo O Knuckles diz shit, mano, espera olha <risos> Mano, este jogo é tipo rated Mais 3, não sei, mano, é um pouco Contraproducente, mas não. é fuck? Vai para o Tales, vai para o e foi para o Tales. incrível, mano <risos> Ai, what the fuck? Cocaine, oh! Isto tem automation, ai ai estas chaves mano, eu lembro quando era pequeno eu basicamente não sabia que era preciso apanhar estas chaves para terminar o jogo, eu nunca cheguei a terminar o jogo, mano. eu quase que cheguei na Team Rose, aliás eu cheguei no Team Boss da Team Rose, nunca cheguei a terminar o jogo naquele boss do Metal Sonic, eu não cheguei porque eu jogava com a Team Rose, porque a Team Rose era a dificuldade mais fácil, Sonic é média, Dark é difícil ali, que é o que fazer missões, eu lembro de não conseguir que é o que eu não sabia inglês na altura, portanto sabia que era para fazer missões. Agora eu entendi! Quanto a, a Team Rose, eu lembro-me de chegar tipo, no último nível e eu não estava a conseguir derrotar aquele boss o Egg Emperor, o caralho e a, o meu namorado do meu irmão mano foi ver tipo, um vídeo e a, disse para eu usar a Krim e ah, porque eu nunca usava Cream para atacar e então consegui esse boss mas eu nunca cheguei ao fim com outras equipas mano porque eu sempre achei difícil Mano, que carro incrível hey, yo Ah, oh, oh, mano, quase... Ai, caralho E aí, mano, <risos> o que é isso? é bue, é, é polished, obviamente Vai mesmo, tá a pulo nisso aí. Toma testes -te gays. O que tá difícil? Controlar o Sonic. What the hell, Não, isto desfio... Opa. Isto aqui. Deixa-me ver. Ai, cara. ó oh, tenho aqui uma cena que aumenta. Ah, oh, mano. esta cena aumenta. É ah! tá difícil de controlar, mano. Ok, manda-me para aqui. rápido. I'm fast as fuck, boy. E quê E quê Fuck, man! Incrível mano Eu não sei porque é que a câmera está assim mano Eu acho que a câmera não era assim Se não me engano mano ajuda aqui pô Ai caramba Vamos ver o thundershoot mano Eu não atacava com o thundershoot Eu acho que há é alguma coisa aqui Ah agora sim a câmera está boa mata Mate se só Terry tá, O Knuckles mano O Knuckles é bem lento Pô oh, cara Get this shit Matei-se só tá, Stinky! Oh my god Yeah no shit O Knuckles E aqui o carro outra vez mano Anda Mario Kart Está tudo bem Sonic mano O gajo está ali por Uma bola mano para dizer alright, mano. Mano, what the fuck? Ela ficou alright, Ai, cara, Mata esse saltar. Boa, mano. Tanto ring, mano. Tanto ring, Zé. Ah, yeah. Pois é, eu tenho aquela cena. O uh, Team Blast. Como é que eu uso? É aqui, ok. Os gajos aí fazem andar curva o caralho e matam tudo, mano. Aí o que ainda tem mais? É um o caralho. Incrível. Que faz incrível, Zé. Vamos ver? Ó, oh, tipo um ah. A. Nice. Ocean Palace. Incrível. What the hell? Oh, fuck. Mano. mano. Vocês viram isto, Zé? Vocês viram aquilo, mano? What the tá fuck? Mano, what the hell? E está a mandar ao contrário outra vez. Oh, mano. Menos isso. Ele. Dá cá, dá cá, otário. Nice! Ai ai, e o Knuckles não dá glide neste jogo, mano. Ele faz tipo um triangle de basicamente, fazer isto. Special Stage outra vez, mano. Olá, olha Ah, já tem um aquilo pronto. Ai, cara! Vou por aqui mesmo. Vai rápido, vai rápido! Oh, vai rápido! Ah, mano, Sonic não foi rápido. Ai, ah, é! Yeah. A Ganda Ninja, mano. Ai, cara! tem Calma Knuckles, estás aí em cima de mim E o speed outra vez aí hey, mano, hey, aí Kunker. O que estes gajos mano, incrível aí hey, mano, vou apanhar com o tele Ah manda-me para ali mano, mate-se E agora posso pipar para aqui para cima, certo I'm gonna Mate-se alter. tele hey, E caramba, manda-me para ali aí mano, cena aí mano, a é destes controles bro Vai para o caralho Eita-me hey, mano, what the fuck, estava aqui fucking fogo Mata, mata Knuckles Coitada Nice Estava que a fase já acabava aqui mano Boa! Não, mano. Hey, Ei, oh, what the fuck! Oh, what the fuck, eu estou a carregar ah, no ar. Mas é para o caralho, pá! Bro, what oh, the fuck. Passou-se aqui outra vez. What the fuck? Sai, sai de. Mano, oh, what the hell? Mano, não, não quero ir para cima, deixa-me apanhar chá chave. Ah! Ah, oh, mano, mas apanhei a Pelo menos isso. Fuck! Ia, bro. Nem sei como é que não perdi os rincos ali. Bruh, Esta fucking. Oxa, mano. Vai, vai, vai, vai. Eia man. a rocha quase que me comia, mano. Isto nem é uma rocha, isto é uma pedra, mano. Ah, f... Olha agora há duas. Caramba! Um caralho. mano. what the hell? Ah, finalmente. Isto comparado com o Sonic Forces. Forças é tipo um minuto de fase, mano. Isto são cinco. Já, vá, Boa, consegui lá também. Oh, special stages! E a a cena destes stages é que os controles são grande pizza, mano. E a mano, eu não estou a conseguir. Eia, bro, eu não consigo controlar isto, mano. Bro, mano, lá vai, vai, vai, vai, vai. vai Consegui. Easy, nicely done. Agora vem este gajo, mano. Ah, que piadinha. Anda cá, pai. Anda cá. Ai cá, ai que Oh fuck. Agora é só spamar com o Uau, obrigado. Olha lá. É só spamar com o Knuckles, man. E levaram um hit. Bro, Knuckles, mexe? Olha lá, só está a 28, mano. E eu bro. Eu não estou a conseguir, mano. What? Eu morri. Olha, what the fuck, mano. Eles deu grandes gemidos, bro. Oh, eu não estou a mexer, mano. Isto está a trocar pressão em chãozinho. Olá. É só se fumar com o Knuckles. Easy. Não queres dizer shit, mano. Feito. Mas é o fim do vídeo. E bem, este foi o vídeo. Diga-me se vocês gostam deste tipo de vídeo com edição e gameplay. Se for o caso, deixa o teu like, inscreve-te e segue-me nas redes sociais aí em baixo. E já agora, entra no meu servidor do Discord. Obrigado por assistires e fica bem.